Vande guru padad dandam bhaktabindasam Sri Jaitanya prabhum bandenita ananda sahoditam Sinanda nanda nanda nanda bandiradhikara carno dayam Gopi janosama bindavanam Vánsha kalpataru asyake pásindu bevacha, vatitanang pavanebha vishna vyabhyo namo namaha, mukhaṁ karoti bacha laṁ panguṁ laṁ haiti giram, yat ki pāta ke svashachay, Shna-bhakti-pade-devi-satva-vatva-e-hi-namo-namah Narayana-namaskritta-nananchayana-naktama Devin-sara-svati-vya-sam-tato-jayo-amudira vya sam sankirtane kishno prakasa necha sadhanurakta guru bhakti yukto bhakti promodaksh jagod burunu De yam sada pari padam siva virin saranyam Betatiham bonodava lohabad bandhe Bande maha purusote charunar vindam Jatpa the palavanakachanda manichataya bisporiji toki ma pigo bovo duswa darshi porunan viragro sasagro sarum shri kishna prahunita ananda shyaad shri krishna chaitanya prahunita Shri Advaita Gada Gaura Bhakta -binda. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Rama Hare Ajanulum bitavujo, kanuka, bodato, shankirtano, kapitaro, kamola, yotasho, visham, baru, priyakaro, karuna, pataru, hari, Krishna hari, Krishna Krishna kishna, hari. Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Nama Tava Pankajam Sura Surairibandito Diparupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Baban sadanaranam na sada naranam ganga taranga ramani ajata kalapam gori nirantara bibushi tobam nara yonopiamango madam baran sipurapoti hajavi shenatam bar. Sagiu sua bada Lakshmi, justo a chavachashi. Jasya, se hidesangi, tu amnishing a mahambaji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Ram Ram Hari Hari. Tum bhakti yoga puri bhavi tohi sarojas se. Shuddh ekshita patanononah tapamsam. Jadi jad uruga Tum bhakti-yoga-paribhavita-hitsaro-jvásase Shatekshita-patanana-nata-pamsam pamsam yad yad uruga dhyata-urugaya-vibhavayati Tattada-vapu-pranayase-sadano-grahaya Srisila Bhakti-siddhanta Shri Shri La Bhakti-siddhanta Sarasvati, Sarasvati, Sarasvati Goswamitaku Prabhupada Paramahansa Jagat Guru-Jesim nós não estamos nem interessados na nossa felicidade privada e nem na felicidade do público, da sociedade. Nós estamos interessados na satisfação, a plena satisfação de Bhagavan Sri Krishna, do Senhor Supremo o dia Goshtipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru diz: Nós não somos, não estamos, nem interessados na nossa felicidade individual privada, nem na felicidade do público, da sociedade. Nós estamos interessados na satisfação completa e plena de Bhagavan Shri Krishna, do Senhor Absoluto. Nós estamos sempre buscando a completa e inteira satisfação de Shri Krishna. Se o Senhor Supremo está satisfeito, todos nós estamos satisfeitos. Se eu posso satisfazer o Senhor Shri Krishna, então eu também vou me sentir satisfeito. Se você não acredita em mim, no que eu estou falando, você pode tentar na sua própria vida. Se você não acredita, você pode tentar na sua própria vida. Se você tem algum apego sobre alguma coisa, se você ama dinheiro, posição, coisas, o que quer que você goste, que você tem uma grande atração por aqui. Tente <coughs> na a sua vida dê esse item a Krishna, dê de presente para ele. O you que você sente atração? E você vai perceber que todos os seus problemas acabaram. So você não tem uma experiência prática em relação a isso. É por isso que você não consegue me acreditar. So Mas ele Prabhupada. He like Prabhupada. He like Prabhupada. Então, vamos imaginar um devoto que não tenha... Uma vez um, deito, um devoto que não tinha muito... Um... Ele não tinha ainda muita fé, mas ele gostava muito de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. E Prabhupada disse para ele, você gosta muito de tabaco, não? De tabaco sofisticado, caro. Prabhupada Bhaktisidanta diz para ele, eu posso arranjar uma pessoa que pode arranjar todo o tabaco para você. Para os seus cachinhos, o que é que você gosta. Você pode ir até a, a beira do Ganges, indo em nome de Krishna, todo o seu tabaco, todas essas, essas coisas que você toma, você pode jogar no Ganges. E todo o seu apego irá embora. Esse homem fez isso. E por muitos anos ele estava habituado em. Um em fumar tabaco, mas ele fez isso e se livrou da sua, do seu apego. Também considerado ofensivo pensar nos seus interesses individuais, porque você não conseguiria apontar para algo que você poderia dizer eu eu, eu mereço isso só para mim. Não existe um objeto que você poderia merecer dizer, isso aqui é meu, é o meu dinheiro, é a minha posição, é o meu objeto, são as coisas que pertencem a mim. Se nem o seu corpo é seu, por que o seu corpo não vai te obedecer? O seu corpo deveria obedecer suas instruções, não é? Mas ele não obedece. Às vezes você amanhece bem, às vezes você amanhece ruim. Ele não obedece o seu desejo. A única propriedade que nós temos é Deus, é Krishna. Você se esquece disso. Que você confesse ou não, isso é um problema seu. Nossa única propriedade é Krishna. Krishna Chandra, Krishna Bajan, Maharaj, então Guru Kisharadas Babaji Maharaj, o guru de Srila Bhaktisiddhanta. Ele fazia bhajana do lado de lá do rio. E um devoto veio de Shantipur. Ele queria viver aqui em Navadupur. Ele veio de Shantipur. E esse senhor veio com a esposa. Ele não, as crianças. Eles já estavam mais velhos, ele deu casas para eles. Eu ah, ele, ele deixou todas as propriedades e veio com a esposa. Eles quiseram fazer o bhajana na beira do Ganges, cantar os santos nomes, fazer vida devocional. Eles foram até Gurukshura Babaji Maharaj e prestaram reverências. E Maharaj perguntou: de onde vocês vêm? De Shantipur. Por quê? Quero fazer bhajana em Navaduipa? Sim, muito bem. Você está vindo sozinho? Com a minha esposa. E você, Nós dois queremos fazer, bhajana. Você fica com a sua esposa? Ele perguntou. Não, não, nós estamos separados, nós queremos viver como vanaprastas, como renunciados. Quem cozinha? Você cozinha ou sua mulher cozinha? Se não, olha... Não, minha esposa cozinha. E o que, que você comeu hoje? Ele perguntou. Gaurakishwara das Babaji Maharaj perguntou. Ele fez a lista. Eu comi berinjelas, pacoras, fritas, mung e um drumstick, um pedaço de um galho que eles, tipo uma espécie de salsão que eles cozinham aqui. Eu fiz um sabdi. Babaji Maharaj riu, como que você pode... Sentir felicidade é o comer essas coisas tão gostosas. Se você está perdendo tudo, você não entendeu o que, é que você está perdendo? Você perdeu sua propriedade? Se Seus prédios, seu dinheiro, você ia chorar, não é? Tudo se foi, eu não tenho mais nada. Mas você não chorou? Porque sua propriedade verdadeira está perdida. Como você está você perdeu Krishna. E é por que você está tão interessado em ficar mastigando esses, esse aipo, esse salsão, Mung dal e não sei o que frito? E Babaji Maharaj colocava esse homem assim em xeque, dando esses ensinamentos que na verdade, no fundo, as pessoas estão interessadas em alguma coisa pessoal, elas querem reservar alguma coisa, ou o gosto de comidas sofisticadas, ou alguma coisa elas escondem para elas. Mas por quanto tempo você vai conseguir manter a sua própria personalidade? Sua personalidade vai morrer e você vai nascer como outra personalidade. Então, por que você quer guardar coisas que satisfazem essa personalidade momentânea, temporária? O Senhor Supremo mostra a misericórdia dá misericórdia para você de acordo com o seu humor. Não é que todo mundo receba a mesma misericórdia. Então, Palladma Maharaj, ele fala com os meninos ashuras. Palladma Maharaj vai falar com eles. Oh, Ó oh, meus amigos. O Maharaj está falando, falando com seus amigos de escola, com os demônios, os meninos que iam para a escola com ele. Eu, eu vi que um menino pobre, ele era um mendigo e se tornou um homem trilionário. Nós podemos mostrar os documentos sobre a vida dessa pessoa, ele era muito pobre. E ali perto da Goxala tinha um homem muito, muito pobre. Ele dificu, com dificuldade conseguia dois pedaços de pão para comer por dia. E de repente ele ganhou 60 lacas numa loteria. 600 mil rupias. Uma vez Maharaj ouviu falar de um barbeiro que estava cortando cabelo. Ele estava no sul da Índia. Ele se tornou um, um proprietário de negócios milionários. Eu conheço um homem que, que limpava sapato. Ele também ficou bilionário. Isso não é uma coisa importante. Às vezes você pode se tornar rei, e às vezes você pode se tornar mendigo. Quantos reis existem? Mahaprabhu diz isso. Às vezes, alguém se torna um rei, eu conheço muitos reis, reis que se tornaram mendigos <coughs> também, milionários que se tornaram miseráveis. Um, um rei, por exemplo, é famoso esse rei que perdeu a mulher. A mulher foi raptada por um seu inimigo e foi assassinada. E ele perdeu tudo, todo o reino dele. Então, quem pode dizer eu sou o proprietário disto ou o proprietário daquilo? Ninguém pode dizer isso. Meus amigos, pensem com a mente fria. Esse tipo de desfrute material ele está disponível. Em qualquer nascimento você pode desfrutar de tudo isso, mas muda um pouco a, a maneira como você desfruta dependendo da espécie que você nasce. Se você nasce como, por exemplo, porco ou como um javali, você vai se interessar por comer fezes. Então, onde é que tem fezes? Eu quero comer aquilo. Se você se você quiser pegar esse porco e lavar ele com um, um shampoo e colocar ele num lugar bem limpinho, num quarto limpo num quarto todo bem decorado o, o porco vai sentir confortável? Ele não aquele porco ele gosta de se sentir confortável na rua, onde tem urina e fezes, onde todo lixo aparece, ele pode comer. Ele gosta ali, é ali que ele quer ficar. Ele deita ali e fala, que delícia. Tente de acordo com o seu samskara. Tente realizar isso. De acordo com o seu samskara, você o que é o bem ou o mal, o que é bom e o que é ruim, não o bem ou mal, o que você acha que é bom. O ruim é uma concepção aparente, é uma concepção superficial. O que você acha que é bom, eu posso achar que é ruim e vice-versa. Está seguindo? Está seguindo? Então, o prazer e a dor também são a mesma coisa. Tem gente que são coisas aparentes e dependem da, dos seus samskaras. Eu me sinto confortável aqui. Em Vrindavana, às vezes faz 47 graus, você fala, ai que calor, eu vou morrer. Você vai morrer? Mas quando as pessoas as pessoas no Rajasthan, o Gujarat e no Rajasthan, é muito quente, tem pó em todos os lugares. Eles estão acostumados com aquele calor. Faz 55 graus lá. Né? Se você for lá, você vai falar, meu Deus, o que é isso? se eu colocar você na Sibéria, na Rússia? Menos 20, você fala, ah, que frio, também vou morrer aqui. Vou morrer aqui na hora. Se você não tiver todo coberto. Mas as pessoas moram lá, não moram. A gente que dorme, come, acorda lá. eles estão acostumados. Então tudo depende do seu samskara, das suas impressões desta e da outras vidas, dos seus hábitos, dos seus costumes, que você traz como resultado do karma. Então, tudo depende desses fatores. Aqueles que se concentram nessa questão aparente, eles vão perder todo o conhecimento. Por que as pessoas não conseguem alcançar um conhecimento verdadeiro? Por quê? O que, que significa esse conhecimento verdadeiro? Agir de acordo com Bhakti, alcançar Krishna. Por que as pessoas não mantêm um conhecimento sólido e verdadeiro? Porque os sábios, às vezes, é, se, se existe luxúria, todo o conhecimento vai embora, evapora. Porque conhecimento real e luxúria eles não ficam juntos. Devoção e luxúria não ficam juntos. Onde está o sol, não tem noite. Se o, sol, o Deus do Sol está ali, não tem nuvem, então não tem questão de, de escuridão, não é? Você pode ver tudo. Quando o sol não está lá, então a escuridão está ali, se manifesta, não? Caso contrário, não tem problema. O sol está ali, não tem noite, não tem escuridão. Então está escrito no Chaitana Charitana Ritana. Então, onde tem Krishna e os devotos de Krishna, não existe Maya, assim como o sol que não deixa que exista a noite ao seu redor. O conhecimento eterno já existe, ele já está lá, mesmo dentro da sua Atma. A sua Atma original é Gyanamaya. Kyanai, moi, moi. Esse é o desfrute eterno da alma. you know. consegue 5 meses. Ganmai Prakash, Mois. Ganmai Prakash, Mois, Ananda Mois. Full Porque você está condicionado à matéria. Uma nuvem escura, ela cobre o deus do sol. Assim como uma nuvem pode cobrir o deus do sol, e você acha que o sol não está lá. Hoje não, hoje não tem sol, a gente diz isso. né? Está tudo escuro, hoje que dia escuro. O sol não está aí. Mas o sol está sempre lá. Simplesmente porque uma grande nuvem cobra o céu e você não consegue ver o sol, isso não significa que ele não esteja lá. Como na eclipse solar ou na eclipse da lua. Então, o sol continua lá. Assim como Tato Gyan, como conhecimento eterno, como Divya Gyan. Um conhecimento que esclarece. Dessa mesma maneira, você não pode retirar o conhecimento eterno. O Guru e o Vaishnava vão lhe ajudar a tirar essa nuvem e alcançar esse sol que está sempre lá. Então, por conta de Maya, existe uma cobertura e você não consegue entender. E pelo lado Maharaj dá uma explicação. Ó, oh, Ashuras, oh, meus amigos, esse tipo de prazer e dor são naturais. Nessa vida você pode ser um ser humano, mas na próxima você pode nascer um elefante, qualquer coisa. Porque existe uma alma dentro dos animais, não? Então a sua alma pode ir para qualquer forma e todos vão querer desfrutes, Mas existe sim uma única diferença, a diferença da modalidade em que a alma, nas diferentes espécies, obtém desfrute. Os planetas celestiais têm tanto desfrute que você não consegue pensar no seu próprio tátua, quem sou eu? Como aqueles que estão em países muito ricos, que eles têm uma, uma renda per capita tão elevada, eles são como loucos, como cachorros e gatos. Eles não têm tempo para procurar Deus. É uma coisa estatística isso. É um cálculo econômico estatístico. Os casos de suicídio são máximos nos países riquíssimos. Os países, por exemplo, do norte da Europa, que têm uma, uma renda per capita elevadíssima, eles têm o maior índice de suicídio. Por quê? Porque eles estão desfrutando interruptamente. Eles sobem até perto do céu para desfrutar. Mas eles veem que não tem solução e eles se frustram e cometem suicídio. Você se lembra do nome dessa Lady Diana, a esposa do príncipe Charles? Você se lembra? Sim. A esposa dele. O príncipe era seu esposo, mas ela não estava feliz. Ela saiu com outra pessoa e saiu num carro alta velocidade. Uma, uma, uma, uma velocidade muito elevada e ela sofreu um acidente. Um acidente tal que a polícia imediatamente não poderia dizer, olhando para o corpo dela, quem era. O corpo estava todo arrebentado. E finalmente, através de um teste, eles realizaram quem eram. Por que, que ela não desfrutava então? Por que, que ela não estava satisfeita? Se ela era hipermilionária, ela tinha tudo, ela tinha direito sobre tudo, acesso a tudo, aviões, helicópteros, onde ir, o que fazer. E como assim ela correu contra um acidente como esse? Isso significa que no fundo. Existe uma insatisfação, uma infelicidade. Né? As pessoas não conseguem not alcançar uma satisfação com o que elas têm. nem uh, O senhor He Indra está feliz. Said. Os ashuras atacam oh, a posição de Indra. So, indra aqueles que realizam o tátua desse mundo, os homens, as mulheres, as propriedades, eles realizam esse tátua. A verdade é que esse mundo está todo vazio. Ele é uma miragem. Então somente então eu vejo que está tudo vazio. Eu vejo que está tudo vazio. Tudo está escuro sem Krishna. Essa é a adoração a Krishna. Esse é o Krishna Bhajana. Estou tentando lhe dar uma realização direta prestem atenção antes de fazer Krishna Bhajna, você pode alcançar o tesouro mais elevado é, mas ele só vai lhe dar isso se você fizer Krishna Bhajna temos que seguir o um humor de Chaitanya Mahaprabhu os pés de de Chaitanya Mahaprabhu nós não vamos seguir, porém, uma alma condicionada como guru. Se eu vou aceitar uma alma condicionada como ideal, como guru, então é porque você é um tolo. Isso é a sua escolha. Então, o senhor Indra não pode dizer que eu sou totalmente feliz. Ele também tem ansiedades, e diferentes tipos de, de dor. Na sua forma sutil, no seu corpo sutil, ele encontra tudo isso. Somente o verdadeiro sábio realiza o que Krishna diz no Gita. O Senhor nos dá um sentimento direto no nosso coração aqueles materialistas eles estão muito alertas eles não querem perder nenhum centavo eu vou proteger meu dinheiro minha posição eu não vou deixar você me roubar nenhum centavo. um centavo e Krishna o que diz disso? Sobre a verdadeira propriedade, sobre a autorrealização, essas pessoas estão dormindo. Mas o sado, enquanto você está dormindo, ele está acordado. As quatro da manhã você está dormindo, roncando ainda, não? Mas o sado se levanta às três e canta os santos de os sados. Bhagavan Tatá, cantava, cantava os santos nomes a noite inteira, porque os demônios estavam todos dormindo. Lá na Goshala, a Mahara está dizendo que tem cinco microfones agora em Calipédia. Se não consegue ficar lá uma fração de segundo, tem cinco alto-falantes ao meu redor, do lado da minha janela de Xambaba. O que fazer? Essa é Kali Yuga, se você for falar com eles, eles vão querer bater em você. Então nós temos que aprender a nos controlar. Se você quiser retificar o caráter das pessoas, você não vai ser bom. Então, retifique você o seu caráter, retifique o seu caráter. Mas você não sabe, está cheio de defeitos dentro de você. O Guru e os Vaishnavas vão pensar no que fazer, como corrigir como os demais. Fazer, então, essa é a condição. Se você tentar retificar alguém, nesse período de tempo você pode perder tudo. Bhagavancha Krishna está falando com Arjuna. A propriedade através da qual ninguém quer. A propriedade imensa e exclusiva que está esperando por você. Mas você é um tolo. Você não está pronto para abraçar isso. Um shastra está escrito. Há uma imensa quantidade de propriedade esperando por você. Quem pode receber isso? Então, o Vaishnava está acordado quando os demônios estão dormindo e quando os demônios estão acordados prestando atenção quem que vai me roubar? quem vai pegar meu dinheiro? pensam os materialistas esses problemas o Sadu não quer saber ele dorme diante desses problemas porque ele não está interessado não é que ele passe o dia dormindo mas ele não está interessado em guardar em, em achar maneiras para assegurar o próprio bem-estar econômico 24 horas por dia ele vem, o Sadu não está nem aí para isso. O Sado está consciente para alcançar o tesouro absoluto desde as três da manhã. Enquanto isso, os demônios dormem. E das coisas materiais, que as pessoas estão tão preocupadas, as pessoas que estão preocupadas com as coisas materiais não se preocupam com o espírito. Eles estão atrás de câmeras. Coloca uma câmera dentro do seu coração. Por que você vai colocar uma câmera desnecessária? Tudo já foi roubado, aí você põe a câmera. Põe uma câmera de segurança dentro do seu coração para ver o que está acontecendo. Isso é mais prático. Dessa maneira você vê o Senhor Supremo. Está falando de um tesouro infinito à disposição da alma condicionada. Mas, e os sadhus, eles não estão interessados em tudo isso. E sobre isso, os materialistas estão muito alertas. Ah, cadê o dinheiro? Essa é a condição do mundo. No Upanishad, nos Upanishads no está escrito. No está escrito Por que, que você não vai aceitar a propriedade imensa que Krishna está guardou para você? Ela está esperando você. Vá lá e fique muito mais rico do que você imagina. Ninguém pode comparar a riqueza da alma que alcança a perfeição com a riqueza dos milionários do mundo. Sem amor de Krishna, a nossa vida é uma condição miserável, nós somos menos do que um mendigo. Me faça teu servo, Gurudeva Vaishnava. Me dê o salário do amor por Krishna. Me dê como salário Krishna é prema, dizia Mahaprabhu. Então, acho um segredo muito... É um tesouro imenso que está esperando por nós. Prima, amor puro por Krishna, Tathwa Vigyan. Ao realizar Tatva Vigyan, você percebe que você é a pessoa mais afortunada de todo o universo. Mas você não está procurando isso. Muito bem, eu estava falando que eu posso discutir este primeiro verso, que com o qual Maharaja abriu a alma. Vou falar na essência desse verso. Um dia mais adiante nós vamos analisá-lo mais profundamente. Ele diz que, de acordo com a sua emoção, com a sua intenção interna, o Senhor vai responder. Então, To your bhava, de acordo appear. com o seu Bhava, o Senhor pode aparecer diante de Tula Siddhasji Maharaj, perto do Gopesha, diante de Tula Siddhasji Maharaj, desse grande Vaishnava, Tula Siddhas. O Senhor <coughs> apareceu toda a cidade de Maharaj prestou reverências ao Senhor pela sua misericórdia você vem até mim Mas eu peço Meu vista é Ramachandra Se você puder vir na forma de Rama Eu ficaria muito feliz E Krishna desaparece E Rama aparece Então ele. Então, de acordo com o seu Bhava, o Senhor pode aparecer dentro do seu coração. Então, mesmo os Paramahamsas, quando eles olham em volta, eles veem sempre o Guru. Eles veem o Paramahamsa em, os Paramahamsas veem o Guru em todos os lugares. Eles não observam coisas materiais específicas, eles veem o Guru por trás de todos os fenômenos, dentro de todos os fenômenos, porque eles têm uma visão muito pura, muito perfeita. Então, como com o Maharaj, quando Hiranyakashikupala pergunta, onde está o seu Senhor? Em todos sim, os lugares, sim, ele está ali no pilar. Hiranyakashipu e... vai dar um soco no pilar e Nishima se manifesta dentro do pilar. Então nós temos que entender que Krishna está em todos os lugares. De acordo com as minhas emoções, Krishna pode aparecer. Como aquele Brahma. Em Kola Then, ele, ele, ele adora Varaha Bhagavan, Varaha E Barabha Barabha Avatara. Um Barabha dia ele Barabha Barabha se manifesta ali, Varaha se manifesta para ele, e o Brahman Brahma Brahma cai no chão chorando, de acordo com o desejo desse devoto puro. Você vai fazer Bhajan de nishimiha. Se você alcança Siddhi, se você se torna um Siddha, Nishimadeva aparece. Nanda, Krishna, Se você fizer actually, a bhajan de Nanda Krishna, sob a guia That's das gopis, não há outra oportunidade. Sob a guia das gopis, você also, pode alcançar Krishna. O Mirabai, por exemplo, ela queria, ela queria obter Nandarandam Krishna, mas ela não pôde porque ela não estava pronta para seguir a Adharanya Gopis. Ela não conseguia seguir a Adharanya Gopis. Ela alcança sucesso em encontrar Krishna, mas ela recebe uma posição espiritual em Dwaraka. Ela vai servir Dwarakadishti Krishna mesmo Lakshmi Devi, Lakshmi Devi, Lakshmi Devi, até hoje está fazendo austeridades isso está descrito nos Vedas. Lakshmi, Lakshmi Devi até hoje está fazendo bhajana, mas ela nunca encontrou Nanda Nandan Krishna. Por quê? Porque ela não está pronta para seguir a O senhor a deusa da fortuna, porque eu devo seguir as vaqueiras. Ela não alcança. Krishna. Ela não alcança sucesso sem contar Krishna. Nós prestamos reverências para ela sim. Mas ela não alcança uma posição <murra> em Golokavrindava. É de acordo com as suas emoções, você pode amar Krishna. Então, todo o seu sucesso depende da maneira perfeita como você ouve o Harikata. Toda a chave do seu sucesso é como você, de maneira perfeita, você ouve o Harikata. Mas não é só ouvir. É, grab, em inglês, significa segurar o Harikata, digerir o Harikata, colocar em prática o Harikata Maharaj quer dizer, entende? Dessa maneira. Escutar significa pôr em prática. Primeiro você tem que ouvir da fonte mais pura, depois você tem que enxergar. Não é porque sem ouvir o estava você abre os olhos. Ah, o que é Vrindavana? Ah, que bom! Esses são olhos materiais. Você só vê só coisas materiais, carne sangue. Esses olhos são inúteis. É por isso que Vilgamangar Thakur quis se assegar. É Vilgamangar Thakur estava cheio com os olhos materiais. Oh, que mulher bonita. Oh, que, que coisa bonita. Ele ficou cheio. Ele pegou dois grampos e furou os olhos. Ele ficou cego e falou, agora chega. Finalmente. E Krishna ficou muito impressionado com isso e quis lhe dar misericórdia. Ele era um grande Brahman uma alma realizada. Tinha, depois ele perdeu tudo e Krishna veio. Krishna é brahmana deva, ele é o Deus dos brahmanas. Então finalmente esse, esse sábio desenvolveu o terceiro olho. E com esse terceiro olho ele conseguiu chegar até Vrindavana. Né? Ele não conseguia enxergar materialmente, ah, mas ele foi até a Vrindavana, a ah, Krishna. Como que ele consegue chegar em Vrindavana? Mesmo com os olhos funcionando, você não consegue ir a pé até a Vrindavana. E ele foi, ah, não a Vrindavana material. Mesmo com os olhos abertos, você não consegue chegar em Goloka Vrindavana. E ele, mesmo cego, alcançou ele colocou a né? a virendava na trascendental. Aproximadamente 750 anos, ele cantava os santos nomes na beira do, do, desse, desse lago, acho, do Brahmacunda. Então, quando seus olhos estão completamente purificados, quando o seu Harikata está limpo, você ouve e pronuncia Harikata perfeito. Quando o seu coração está limpo, quando o apego se purifica e vai todo fora para a sua vida. E quando você está só com Yukta Vairagya, você usa tudo ao seu redor para o serviço de Krishna. E aí você se senta e enxerga os passatempos de Krishna, claramente, como se estivesse na sua frente. Tudo isso pode acontecer nós temos que deixar nossos olhos abertos. Nós temos que aprender com a Vaduta Sannyasi. Preliminarmente, nós estamos aprendendo muito desse Avaduta Sannyasi. Certamente eu não vou fazer o bhajana que ele faz. Avaduta o é assim, aquele que fala dos 24 tipos de Guru, ele não é o nosso ideal. O nosso, é. nosso ideal o nosso é. é Rupi Sanatana, é Guru Nganuha Tome cuidado. Ah, eu também vou deitar na rua fazendo xixi com cocô pelado. Não é isso. Isso é um exemplo que Krishna nos dá. Eu sempre falo sobre isso, mas ninguém se lembra. Você tem que pensar. Narutam Dastakura escreve. Os acharyas do presente e os acharyas do passado precisam ser harmonizados. E aí eu caminho naquela direção. Pradmaharaj também diz. Ele é muito puro, sim, mas é o meu ideal é Goranga Mahaprabhu. É Rupa então, idealism. i bhagavad, bhagavad dharma maybe the bhagavad dharma, uh, previous stage middle stage upper stage uma filosofia filosófica preliminar até você chegar cada vez mais alto até Rupanuga Bhajana. Nós não devemos insultar ninguém que faça caminhos diferentes, mas entender que esse caminho que para boa ponta é extremamente elevado e funciona de determinada maneira. Então aqueles que são Paramahamsas, eles conseguem, eles estão acima da matéria, eles conseguem compreender. O Paramahamsa aprende algo só de olhar para você. Quando você tem um caráter ruim, o Paramahamsa ele consegue extrair uma, uma essência até do seu mau comportamento. Um comportamento inapropriado ruim. Você aprende alguma coisa dele. Você pode aprender o que não fazer. Então, a Vaduta Maharaj estava falando sobre o fato de que a lua também era seu guru. a lua Is então, a porção of body. Finally, dark moon. After o dark moon is over, again, sobre moon. e moon. The moon. The o corpo moon. The moon. Reducing e increasing. Não é not actually o Moon É uma one de kind of Não é not actually O é é. O é como A Lua existe eternamente. Mas de acordo Then moon, sun guard, moon and com, a, com um alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. E porque eles se movem, um projeta sombra no outro. Então, o Sol bate na Lua E a lua vai emitir o seu brilho. Às vezes tem determinadas posições. A está falando dos nós lunares, que são conhecidos como Rahu e Keto, como planetas individuais também, invisíveis é, na literatura védica. Então esse avaduta entende, olhando a lua, que a idade não interfere com a alma, a idade só está relacionada ao corpo, você nasce no, no ventre de alguma, mama, de alguma mãe e a mãe cuida de você e você cresce, você torna um menininho, o bebê, o menino. e até você se torna um adolescente e você continua crescendo e finalmente você vai diminuir e morrer então a atma é eternamente presente isso não é aplicável para a atma então isso é aplicável para o Então. Só que é um fariseu, em vez de ignorância, uma magia. Não é. O que acontece com a lua pode acontecer conosco, não só com a lua. O Sr. Krishna fala com Arjuna: Arjuna, você pensa muito, e isso é desnecessário. Por que, que você está preocupado com o Pettama Bhishma, com isso e com aquilo, com quem morre com quem não morre? Se a sua roupa fica velha e inútil, você vai usar de toda a furada? Você joga fora e compra uma nova no mercado, não é? Você vai usar aquela roupa para a vida eterna? Não, o corpo é a mesma coisa. Então, Krishna vai explicar isso. Ajuna, é como quando nós usamos uma roupa que fica velha e jogamos ela fora e compramos uma nova. É a mesma coisa com o corpo. Você vai jogar fora o seu corpo e vai tomar. Nascimento aqui na Índia como um bebê, e uma outra mãe vai cuidar de você. E você vai dançar e cantar o nome de Krishna, quem pode dizer? Quem vai dizer, quem vai dizer para onde você vai? Você não precisa nascer lá, lá é um lugar inútil. Aqui também está se tornando inútil. Aqui existe uma bênção, mas as pessoas estão, estão sujando tudo. Até os semideuses gostariam de nascer na Índia. Dizem ao Bhagavan, ó Krishna, se existe algum resíduo de alguma atividade positiva, por favor, me dê nascimento na Índia como ser humano. Os semideuses oram assim. C... oram assim. Então, por favor, me dê nascimento em Bharat, na Índia, como ser humano. Por Porque nos outros países a fé pode mudar, a compreensão do Tsanatana Dharma pode mudar, o Dharma pode mudar. Eles produzem diferentes tipos de Dharma. Aqui os muçulmanos queriam matar toda a Índia, os ingleses também. A Índia foi um dos pa o país mais invadido do mundo. E mesmo assim, eles não conseguiram tirar a fé dos, dos hinduistas. pois essa fé, o que há de melhor na Índia, é baseada nos Vedas. E a cultura védica é a única cultura que nunca morreu dentro da história da humanidade. Ela existe desde a antiguidade. Desde criança, Maharaj estava contando que ele estava observando isso, ele brincava muito, ele brincava com o Rama, com... brincava os meninos brincavam, eu sou Ravana, eu sou Rama, eles faziam teatrinho, eles não sabiam, mas brincavam com isso, e as pessoas vinham assistir, eles sentavam assistir as crianças brincar, e eles não sabiam o significado espiritual. Alguém era Lakshman, alguém era Rama Alguém era Hanuman As pessoas iam assistir Essa é a natureza dos indianos Eles brincavam com o festival das cores Com o Kalipuja Com o Kalipuja Isso também é muito importante Ramachandra Viu to Lamka Quando Vijaya Daswami E o Vijaya Daswami Durga Thakur Durga Devi quando eles jogam as deidades de Durga dentro do Ganges, é o dia que Rama parte para para é, Lanka para enfrentar Ravana. Vocês acendem as lâmpadas ontem porque você faz para a satisfação do Senhor Supremo. A razão é que ontem, no dia de ontem, de an, anteontem, um dia especial, é o dia que Rama volta depois de ter vencido Ravana. É por isso que todo mundo acende as luzes para comemorar. A nossa razão é que nós queremos acender lâmpadas para Kiriraj Maharaj, para. Vadacunda, Kunda, tudo em volta do Radacunda fica cheio de lâmpadas, centenas de milhares. Você põe uma aqui e outra ali, mas lá eles colocam centenas de milhares de lâmpadas em volta do Radacunda. Quando todas as lâmpadas estão brilhando, é tão lindo, eu fico, nossa, que lugar lindo, onde é que eu estou? Em Goloka a Maharaj pensou quando olhou, que cenário maravilhoso. tão brilhante, tão glamouroso, tão lindo mas nós temos que desenvolver nosso olho espiritual para enxergar a verdade Então, nós já falamos também do pássaro do, do, do pombo que, que o caçador coloca os bebês, os passarinhos recém-nascidos, os, né? os filhotinhos na Arapuca, e a mãe é presa, e o pai também vem e é preso ali. Onde eles foram? Oh, meu Deus, eles foram presos, como que eu vou viver? Vou tentar salvá-los e ele também é capturado. E todos eles são raptados pelo caçador. Esse é o mundo, você é capturado pelos seus apegos, pelas coisas que você deseja, e a coloca uma armadilha, e a gente pula dentro dessa, dessa é, teia e a gente é preso. Essa maneira, muito apego é muito ruim. É bom se desenvolver um mas você só pode desenvolver apego por, pelo Guru, pelos Vaishnavas, pelo Santo Supremo. Isso nos dá sucesso, mas o apego material vai te levar cada vez mais para baixo. Então, a Vaduta Maharaj vai dizer, o décimo Guru é a jiboia. A jiboia? Sim, eu vi. A jiboia fica parada há muito tempo. Ela não pede nada, não faz nada. Ela não procura por nada. Se algo parece perto, da, perto dela, ela morde e engole. Ela espera que algum animal perto, apareça perto dela. Ela não sai por aí caçando. A jiboia não caça. Ela é imensa. Tem, tem serpentes gigantescas. Anaconda ainda é maior, parece um demônio gigantesco. O que é aquilo? Imaginável. Então, essa cobra é meu guru. Porque ele nunca está tentando caçar nada. E, pelo desejo do Senhor, ele vai comer alguma coisa. E por isso ele é o um décimo guru. De acordo com o arranjo do Senhor Supremo. Ele vai manter o corpo através disso. Então, não Então, o Maharaj, o Maharaj também fala sobre, sobre isso. É tão difícil, diz Maharaj, falar sobre todos os tópicos interrelacionados, porque é como um oceano. Não é ideal tentar acumular posição, dinheiro, é, propriedades. Fique dentro do seu quarto e cante os santos nomes. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer nada dentro de casa. Eu não falei para você ficar no quarto trancado dormindo. Mas, Não estou dizendo normal, isso. Normal, mas seus, normal, o seu esforço normal, moderado, normal, você pode continuar fazendo. Mas esse esforço deve ser okay? conectado com o serviço a Deus, com Krishna okay, Seva. Okay. Não como um louco que saia ah, para a ah, corda de manhã, agora eu vou okay, conquistar o mundo. Isso okay. é é um esforço normal, você cozinha, ganha algum dinheiro para suportar a sua vida, mas esforço demais não, eu tenho que me tornar um milionário, isso é um demônio que pensa assim, isso só pode ser encontrado com demônios, eles querem mais e mais para si mesmos e não estão conectados com o serviço de Krishna. Aqueles que vão chegar no ponto máximo do de desfruto, de desfrute, eles vão se sentir frustrados no final, como os, as pessoas que se perdem no deserto e correm atrás das miragens. Não existe satisfação na satisfação dos desejos materiais. Ah, eu vou correr lá, vou chegar na água, vou correr lá, vou chegar na água. E quando você chega no final, você já está velho, vê que você não desfrutou, você só correu atrás de uma ilusão. Aqueles que são inteligentes observam isso na sociedade, a frustração dos velhos. Então, aqueles que são inteligentes, antes de chegar nesse ponto máximo de frustração, eles devem se corretificar. Há pessoas que por tanta frustração se suicidam. O suicídio você encontra em altas taxas em países ricos. Eles pulam daqui se matam de lá. Porque o desfrute é tão grande e eles chegam rápido a perceber que estão frustrados. Mas eles não conseguem obter respostas. O verdadeiro desfrute já está você dentro do de seu, seu coração. Ele <risos> está com os Vaishnavas. Os Vaishnavas podem te mostrar que o desfrute verdadeiro, eterno, já está dentro do seu coração. Cadê o desfrute? Cadê? O desfrute já está dentro do seu coração. O dia inteiro você pode rir e dançar como Pradma Maharaj. Prad Maharaj está dançando sozinho, como um tolo. Então, nós temos que aprender que esse desfrute está no nosso coração, com os grandes santos, com os sábios. E o que, que eu vou fazer enquanto eu estiver vivendo? Eu preciso fazer alguma coisa assim? Você precisa fazer alguma coisa. Mas o quê? Não como um demônio que quer desfrutar sem parar. Então, levar nossa vida, nós podemos fazer alguma coisa, tentar algo. Não como um louco. Então, esforço demais, como um rajaguni, como um demônio. Porque você pode apontar um homem, você vai apontar um homem que não quer apontar. Ninguém quer apontar. Desfrute. Todos querem prazer. Ninguém quer dor. Todo mundo, toda a alma quer desfrute, prazer. Todas as almas, ninguém quer dor. Mas finalmente, por que que eles recebem tanta dor? Mesmo assim, eles vão sentir dor. Então, da onde vem isso? Por conta do resultado das suas atividades passadas, é necessário. Se está escrito na sua, no seu karma, Maharaja aponta para a testa, porque a testa, as rugas da testa também são como as linhas da mão. Se está escrito na sua testa que você vai receber dor, você vai receber dor. Sim. Tal dia você precisa receber prazer, você vai receber prazer. Não tem quem pare isso. Só os sábios podem interromper esse ponto. Interromper esse jogo. Então, aprendemos, aprendemos como a jiboia a não correr atrás das coisas inutilmente. Amanhã nós vamos discutir por que o décimo primeiro guru é o oceano. o Dvam-bhakti-yoga-paribhávito-hit-saro-jo-ásase, sutexita-pata-nuna-ta-pum-saam. saam yad yad dhiyata purugaya tad tad vapú pranayase chadano Dvam-bhakti-yoga-paribhávito-hit-saro-jo-ásase, sutexita pata Joga Uruga, eu vi tad verti, tá do Purna, eu